Olá, tudo bem? Como é que você tá? Sim. Quando nós vencemos uma barreira estipulada por nós mesmos devido à fidelidade que temos com a ancestralidade e também à representação que temos socialmente e à visão que temos com o mundo e com a realidade que nos propõe dados e a realidade que nós vivemos, e a realidade que nós criamos, isso nos remete a uma condição determinada, aonde quando nós mudamos e quando nós estamos sustentando outras condições, parte de nós é vê aquilo como uma perda. E essa parte que sustenta e sustentou tudo isso, demanda e depende de um desprendimento e de uma humildade para rever e reaver os aspectos que fazem parte da percepção da própria realidade, da função e do que é importante para o indivíduo e para si mesmo traçando os níveis de importância e prioridade de maneira clara e conscientemente podemos assim perceber a subjetividade com objetividade entender que os nossos ideais, virtudes e parâmetros presentes são mais importantes do que os nossos ideais, virtudes e parâmetros hipotéticos ou parâmetros que fazem parte do subconsciente, condições assimiladas por razões de pertencimento e versões da realidade que criamos como condições e ordens da ação e da inação ante a esse período e sabendo que ele não existe mais podemos alterar os aspectos e alterar as funções e alterar as condições para que com isso possamos transcender nossos limites visões versões e também as pré-condições e os preconceitos que vivemos e reagimos constantemente devido a estímulos externos, padrões externos, funções externas e o nosso desejo de estar alinhados com o externo, uma vez que somos humanos, somos seres familiares, familiares e que aparentam características sociais e isso faz parte do processo natural. Porém, temos diversos grupos e diversas condições de características e nunca vamos deixar de ser parte de quem somos e de onde vamos e para onde vamos, tá? É isso aí.